pois, enquanto o espírito é fervoroso, a carne logo morrerá e esfriará, e vice-versa. Uma regra de ouro, digna de um pai da igreja, uma voz que ecoou no movimento oposto da regeneração, mas não era mais compreendido pelos padres e monges perdulários. Se alguém recordasse às suas mentes que eles tinham sido capazes de ser continentes por 10 e 15 anos e mais, e, portanto, era sua própria culpa que agora eles sentiam que a continência era algo impossível, e eles deveriam novamente recorrer à oração, aquela potência mundial, implorando a graça de Deus, eles ririam, enquanto diziam, puxe, bonito. E se não for a vontade de Deus receber oração por isso? Ou se alguém ora a ele, ele não ouve a oração. Chegaram mesmo a assumir mais de profunda seriedade moral, descartando a referência à oração com a exclamação, é assim que se brinca em coisas tão sérias. Mas, como disse Lutero, é fácil conhecer o patife que não consegue esconder sua desonestidade. Não é de admirar, então, que a tais como estes a concupiscência da carne, causada por sua falta de comunhão com Deus, lhes deu muito barulho. Como seu porta-voz exclama, estou inflamado de prazer carnal, enquanto devo ser fervoroso de espírito. Estou em chamas com a grande chama da minha carne desenfreada e sento aqui no lazer e na preguiça, negligenciando a oração. Algum tempo depois, naturalmente ouvimos uma confissão ainda mais desavergonhada, que não queremos citar uma segunda vez. Os contemporâneos que tinham os olhos abertos compreenderam as condições da época com bastante exatidão. Quantos dos pedosos monges e freiras fugitivos encontrou vossa excelência, escreve um príncipe para outro, que não se tornaram prostitutas e patifes comuns? Foram essas pessoas que leram em sua luxúria carnal um sinal dado por Deus pelo qual foram chamadas ao casamento, enquanto, ao mesmo tempo, ignorando sua solene promessa feita a Deus, usar o um dito de São Paulo, é melhor casar do que queimar. Mesmo em março de 1520, as palavras de Lutero ainda ecoavam para eles, a ama mais forte é a oração e a palavra de Deus, a saber, que um homem, quando seu desejo maligno desperta, voe para a oração, implore a graça e a ajuda de Deus, leia e medite o Evangelho, e contemple os sofrimentos de Cristo. Sobre este último ponto, ele havia escrito em 1519, se a falta de castidade e o desejo o assaltam, lembre-se de quão amargamente a carne terna de Cristo é açoitada, transpassada e machucada. Aqueles padres e religiosos totalmente degenerados haviam agora afundado demais para serem impressionados por tais conselhos, como, por exemplo, no século XV, John Bush havia convertido não poucos concubinários por suas admonestações a eles para serem zelosos pela oração e seriamente entrar em si mesmos. Mas o movimento de reforma no século XVI realizou incomparavelmente mais com aquele grupo de eclesiásticos malignos que não cederam alto em duração. Estes não chegaram ao pântano, mas a uma renovação de espírito, que, com seu caminho pavimentado pela primeira vez pelo concílio de Trento e continuado por novas associações, foi efetivado em um número incontável. Não em tudo, é verdade, pois, junto com os bons, sempre houve sacerdotes ruins, e às vezes muito ruins na igreja como sempre haverá até o fim, que em nada estavam atrás dos antigos concubinários, e às vezes dos novos. Mas isso não foi consequência do ensino de seus líderes, como no caso destes. Com estes, o curso contrariava sua fé. Ponto na nova ordem, o pior representante, escrevendo a um arcebispo para incentivá-lo a se casar, chegou a palavras que teriam feito até o maior libertino do século XV balançar a cabeça. É terrível que um homem seja encontrado na morte sem uma esposa. Pelo menos, se ele não tivesse uma intenção sincera e propósito de se casar. Pois, o que ele responderá, se Deus lhe perguntar, Eu fiz de você um homem, que não deve estar sozinho, mas deve ter uma esposa. Onde está sua esposa? Veja como o diabo te engana e te engana, te ensinando uma coisa tão absurda. Bem poderia ter -lhe exclamado um velho concunário. Além disso, até então só se falava de batismo de desejo, agora o plano das coisas deve ser ampliado com um casamento de desejo. Isso é bastante lógico. Na prática dessa escola, onde está a Sagrada Escritura, o justo vive pela fé, tem aparentemente um sentido oculto. O justo vive com uma esposa, pois, não é a vontade de Deus que haja vida fora do casamento. Por necessidade, um homem deve se apegar a uma esposa e uma esposa a um homem, a menos que Deus faça uma maravilha. As coisas chegaram a um passo escandaloso que aqueles elementos do terceiro pulo do partido, que, desviados pela noção ilusória de que seu líder efetuaria a reforma muito desejada e a correção dos abusos, se permitiram inicialmente ser doces. Pela corrente, agora os poucos foram sabendo que estavam em Sodoma e por isso, em grande parte, abandonaram o momento, seja para voltar à igreja mãe ou para seguir o um caminho próprio. Outros, porém são a parte dos os analistas e dispensadores, que, em sua maioria eles esperaram os passados e os escritos. Para ficar fora da igreja, eles estavam dispostos a deixar tudo, mais ou menos, sem incluído a barganha. Eles foram até mesmo os autores dos credos do partido. No entanto, aqueles monges e padres caídos, que aclaram a própria decência, modéstia e honra dos outros, tiveram o descaramento de apresentar como pregadores de moralidade, até mesmo se chamarem de evangélicos e, por seu malévolo exagero da má condição da igreja, incluir sua própria infâmia. O alguns anos antes, já havia dito, os hereges não podem parecer bons, a menos que descrevam a igreja como uma falsa e mentirosa. Só eles desejam ser estimados como bons, mas a igreja deve parecer má em todos os aspectos. Eles fecham os olhos para o bem, disse St. em seu tempo, exageram a pena mal, real ordinário. E com tudo isso eles adotaram, como de costume, uma moda de luta que nunca havia sido vista em dias anteriores, nem mesmo no período mais desmoralizado do cisma, uma moda que estava em voga talvez apenas entre a escória mais baixa do povo. A conversa deles também se tornou como um esgoto. Vou poupar o leitor de quaisquer exemplos. No decorrer deste trabalho haverá muitas vezes ocasião para falar Na verdade, Lutero estava certo quando concluiu sua opinião sobre os padres e monges de seu tempo com as palavras temo que todos vamos à pedição. Ele sabia para onde seus instintos estavam tendendo. Ele tinha motivos para temer que a corrente de declínio, ou sua maior parte, mais cedo ou mais tarde desaguaria em um esgoto profundo. Não havia mais resgate então, pois, o homem ímpio, quando ele entra nas profundezas dos pecados, despesa. Se um religioso pecar por desprezo, tal é o ensinamento de São Tomás, ele se torna o pior e o mais incorrigível ao mesmo tempo. O que teria dito Lutero se, em 1516, tivesse previsto que viria a acontecer apenas alguns anos depois aqueles padres e religiosos totalmente degradados, como se sua própria infidelidade a Deus não bastasse, cooperam com os leigos para arrancar virgens consagradas de seus claustros, depois que eles os com seus escritos subreptícios, e simplesmente os forçando a violar seus votos e a se casarem como eles se rebelado contra eles como mentirosos lascivos, bárbaros, por quê? Qualquer coisa parecida com sua conduta até então era conhecida apenas dos bárbaros. Pode ter acontecido ocasionalmente no século XV, como Idenos nos informa, que os concubinários, de seus púlpitos, exaltavam o estado de casado acima do da virgindade e impediam que muitas donzelas entrassem no convento. Que as freiras fossem desonradas dentro dos muros do convento, sem dúvida, ocorreu mais de uma vez. Mas expulsá-los de seus conventos, às vezes até multidões deles, era um feito reservado aos concubinários da terceira década do século XVI. Eles glorificaram a violação das freiras de seus votos e a renúncia a seus conventos como nada menos que uma ação divina. Hoje de seu meio saiu o livro, A Razão e uma Resposta, porque as donzelas podem com piedade abandonar seus conventos. Era para sua própria esposa que eles queriam virgens invioláveis. Eles acreditavam que poderiam encontrá-los em conventos de mulheres, embora publicamente falassem mal deles. Uma vez que a ação foi feita, eles perpetraram o inédito, iniciaram uma espécie de tráfico de freiras profanadas e nada mais fizeram do que colocá-las à venda. Nove vieram até nós, escreve um dos sacerdotes caídos para outro, são belos, gentis e todos da nobreza, e entre eles não encontro nenhum meio centenário. O mais velho, meu querido irmão, reservei para você ser seu parceiro no casamento. Mas se desejar uma mais jovem, poderá escolher as mais belas. Este não é o ápice do movimento de declínio que Se, por causa da luxúria carnal, os votos monásticos fossem assim tratados, e a violação deles fosse apresentada como uma obra agradável a Deus, é evidente que a tempestade também poria à prova a prova em indissolubilidade do casamento e que o adultério não seria mais considerado um pecado e uma vergonha. E assim provou. Portas e portas foram escancaradas aos adúlteros, de modo que, já em 1525, a queixa que foi dirigida ao porta-voz daquela multidão degradada, é estou aos ouvidos, quando ocorreram mais adúlteros do que... Desde que você escreveu. Se uma mulher não pode engravidar de seu marido, ela deve ir para outro e gerar filhos, que o marido teria que alimentar. E o mesmo foi feito pelo homem por sua vez. Um da multidão caída deu um grito de angústia a um companheiro apóstata, pelo Deus imortal, que prostituição e adultérios temos que testemunhar juntos. Os novos professores também continuaram o mais loucamente possível fizeram isso em seus próprios sermões. Em uma delas, o porta-voz instrui seus ouvintes sobre a vida conjugal da seguinte forma, é fácil encontrar uma mulher de pescoço duro, que carrega a cabeça erguida, e embora seu marido devesse cair dez vezes na falta de castidade, ela não levanta dúvidas sobre isso. Então é hora do marido dizer a ela, se você não quer, outro quer, se a mulher não quiser, que venha a serva. Se a esposa ainda não quiser, termine com ela, que lhe seja dada uma estéreo e Vasti siga seu caminho. Bastante lógico, o casamento sob algumas condições exige continência não menos do que o estado religioso. O princípio epicurista subjacente a essa tendência era que a consciência era um requisito impossível, que não há como resistir ao instinto da paixão que a resistência é até mesmo uma espécie de revolta contra o caráter de Deus. É de admirar precisamente aquele que não soube essa doutrina difundidas ao mundo, depois de alguns anos, revisando toda da sua sociedade. Teve que admitir que a dinossidade não pode ser curada qualquer coisa, nem mesmo pelo casamento, pois a maior parte dos casados vivem adultério. De tal estado de coisas, era apenas um passo adiante para a poligamia. Vários desses apóstolos da carne chegaram a esse ponto, a medida que se os seus princípios permitiram, às vezes, duas, três esposas. Alguns, de fato, desses sacerdotes e monges caídos tiveram várias mulheres ao mesmo. Na tarde, o próprio líder deles que conseguiu o brigamento das coisas mais importantes e supremas da idade cristã, proibiria que alguém tomasse mais esposas do que uma, pois, diz ele, ao contrário às escrituras A evitação lo por uma questão de desenho não se deve fazê-lo. Depois que esses apóstolos da carne chafurdaram para sua satisfação no lodo da sensualidade, então eles pareciam ser os mais dignos do perdão dos pecados. Pois os pecados não deveriam ser pequenas coisas ou meras bugigantes, mas bons grandes negócios bondos. E, e como obter perdão? Na confissão. Oh não, o significado da confissão bólica, Contrição. propósito de dependência e sido perdido os dentores de tais pontos de vista. Para eles, foram era uma tortura ainda maior do que a oração. Eles haviam encontrado um meio mais simples de claramente através de cada a simples confiança fiduciária. Isso não é uma notícia. Seu Pai, se alguém está cheio de pecados de e diz, somente confie, e os pecados te são então todos perdoados. Parada irada, os pecados já voados, não há mais necessidade de esperar. As coisas do século XV não haviam feito essa parada. A palavra desse mesmo homem ainda não havia forçado seu caminho para eles. seja um pecador e peque com firmeza, mas confie em Cristo com muito mais firmeza e reexige-se naquele que vencedor é do pecado, da morte do mundo. Não imagine de forma alguma que esta vida é uma morada de justiça, o pecado deve e será. Basta te reconhecer o Cordeiro que leva os pecados do mundo, então o pecado não pode te separar, mesmo que você pratique a prostituição mil vezes por dia ou tantos golpes mortais. Se os concubinários do século XV tivessem ouvido essa declaração, creio que sua iniquidade teria atingido sua plenitude então, e não século XVI. Se a religião se reduz à mera confiança, e se a tarefa ética, o esforço moral do indivíduo é negligenciado, ou melhor, proibido, o resultado só pode ser a ruína de toda a moral. O que, de fato, poderia dar maior encorajamento para alguém pecar fortemente, perseverar sem escrúpulos no concubinato, isto é, no casamento selvagem, e assim finalmente descer ao abismo além da redenção, do que o ensinamento, porque procuras exercer você mesmo? Não está em teu poder cumprir o mandamento, não cobiçarás, em seu lugar, Cristo já cumpriu isso como ele tem o resto dos mandamentos. Se você colocar sua confiança nele, todos os seus pecados passarão sobre ele. Ele é então verdadeiramente o cordeiro que leva os pecados do mundo. Tu não os suportas mais. Cristo se tornou a vergonha de todos nós. O jogo já está ganho, Cristo, o vencedor, realizou tudo, de modo que não nos cabe acrescentar nada, nem para pagar o pecado, nem para ferir o diabo, nem para vencer a morte, todos estes já foram trazidos, pois, quem crê que Cristo tomou longe do pecado, ele está sem pecado como Cristo. A verdadeira piedade que vale diante de Deus, consiste em obras alheias, não nas próprias. Isso não é realmente um desperdício da religião e da moralidade mais simples, para usar as palavras de Anac, uma religião que conduz à mendicância moral e aos trapos, para me valer de uma expressão de W. Hermanas, professor de Marburg, ou melhor, não é a própria atrapalhada moral. Quem ficará surpreso, então? Se esses chamados professores e pregadores evangélicos apontarem a atividade em boas obras como uma pretensão de santidade, gradualmente, como um obstáculo à bem-aventurança eterna, se eles pregassem que dormir sem fazer nada é obra de um cristão, se zombassem de todos os pedosos sacerdotes, religiosos e leigos, e não parassem de condená-los, apenas porque fizeram boas obras, poderiam esses preceptores ainda são chamados de cristãos mestiços? Não pois isso ainda teria sido seu elogio, que eles eram um refugo da humanidade. Não era possível ir mais longe. A coroa sobre todos, no entanto, é o fato de que essas criaturas acabaram por posar de santos, dignos de ocupar os lugares de São Pedro e São Paulo no céu. Os concubinários do século XV, longe de se orarem como santos, estavam conscientes de seus pecados e de sua culpa, sabendo que não havia perspectiva de o um céu como recompensa no caso deles. As almas afins muito mais ousadas do século XVI, por outro lado, apesar de também se confessarem pecadores, mas por outros motivos, é claro, ensinaram pela boca do principal de seus escola que todos somos santos, e maldito aquele que não se diz santo e se glória como tal. Tal glória não é orgulho, mas humildade e gratidão. Pois, contanto que você acredite nestas palavras, eu subo para meu pai e para seu pai, você é tão santo quanto São Pedro e todos os outros santos. Motivo. Cristo certamente não mentirá quando disser, E a vosso Pai e a Deus.